Tá gravando isso aqui? Ah, tá, vai. Em breve, a melhor, a melhor série, série de todas. todas. Aguarde! Só isso que é pra falar? Ah, tá bom.